Glórias a Deus, glórias ao bom Deus, graças a Deus estamos aí ao vivo, para a glória do nosso Salvador, do nosso Criador, em nome de Jesus. Desde já, peço a Deus que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos começar a nossa meditação nessa noite na palavra de Deus. Nosso momento de oração de meditação. Em nome de Jesus. Peço a você que pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, capítulo 10, para nós estarmos meditando na palavra nessa noite em nome de Jesus capítulo 10 aleluia glórias a Deus se você está em paz diga aí nos comentários estou em paz graças ao bom Deus se você não está em paz escreva misericórdia o Senhor tenha misericórdia e nos conceda a paz a paz que excede todo e qualquer entendimento que é a paz que Jesus deixou para nós amém então abra sua bíblia, sua bíblia em Lucas capítulo 10, antes de nós orarmos, eu peço a você que faça aí a obra do evangelista, em nome de Jesus, faça essa grande obra do evangelista, clica no botão do like, eu acho que eu vou colocar o nome desse botão, de botão do evangelista, porque quando você realmente clica nesse botão, você faz a obra do evangelista, porque Está dando uma ordem para o YouTube Mostrar esse vídeo para mais pessoas né? Então é o botão do evangelista Quando você clica no botão do like E Faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas E outra obra de evangelista Que você pode fazer também É você compartilhar o link da live Em nome de Jesus Compartilhe o link da live É é assim você também vai estar trazendo mais pessoas para estar com a gente meditando a palavra de Deus. Amém? Faça essa grande obra aí. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Estou tendo uns probleminhas aqui, irmão. Nós vamos começar agora em nome de Jesus. Enquanto isso, você clica no like. Enquanto isso, você deixa um comentário peço você que deixe uma pergunta acerca do texto também, para a gente estar meditando depois, é, depois da leitura da palavra, e depois da meditação, nós fazemos uma outra reflexão, em cima dos comentários, em cima das perguntas, então faça isso, em nome de Jesus, está dando uma travada aqui, mas nós vamos começar agora, em nome de Jesus, Vitória nossa em nome de Jesus. Se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler está na descrição do vídeo, mas não deixe de ler a palavra com a gente. Amém? Aqui na internet aqui, mas eu creio que vai dar tudo certo. Pega sua Bíblia, deixa a posta aí. Eu creio que você já compartilhou o link da live, você já já deu seu like. Agora vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus paz, saúde, graça, em nome de Jesus. misericórdia. Graças te damos, ó oh Deus, por mais essa oportunidade, por mais esta noite de estarmos aqui na tua presença e possamos, ó oh Deus, orar, clamar, pedir Senhor ó Deus, o teu auxílio, pedir Senhor Deus, a tua paz, a tua graça, as tuas mãos poderosas sobre nós, ó oh Deus. Aonde quer que estejam neste momento unidos em oração conosco, que teu Espírito Santo nos envolva, Senhor Deus, uma sua paz, uma sua fé e um seu amor, possamos nos alimentar da tua palavra, Senhor Deus, dia após dia, mantemos fortalecidos fisicamente, espiritualmente e também mentalmente na tua presença, Pai, repreenda todo mal, nos dá força, paz, sabedoria, nos dê saúde, resiliência, nos dê graça, Senhor, nos conceda, Senhor Deus, sabedoria para pegarmos a tua palavra, tempo e fora de tempo, nos conceda, Senhor Deus, coragem, para sermos embaixadores do Teu reino nesta terra, porque foi para isso que nós fomos chamados, Senhor, para sermos representantes, sermos testemunhas do Teu reino na terra, sermos testemunhas da Tua glória, do Teu poder, da Tua grande salvação, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos da coragem, da força, Senhor, nos fortaleça dia após dia que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 38, que diz assim, ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, o nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentou-se aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Perceba que Jesus aqui está na casa de Lázaro. Lázaro aquele que Jesus o salvou depois que ele estava morto há quatro dias. E nós conhecemos bem o, o que aconteceu. Foi depois dessa passagem, na verdade, que nós estamos no capítulo 10 e isso acontece no capítulo 11. Se eu não me engano é isso mesmo, A cronologia correta é essa. Mas é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscita dos mortos depois de quatro dias e faz aquele grande milagre que deixou o povo de boca aberta deixou todo mundo ali extasiado, aquele grande milagre porque como é possível um homem que já estava em estado de decomposição voltar à vida voltar a caminhar, voltar a estar de pé se ele estava realmente morto, se ele estava visivelmente morto, tinha muitas provas e muitos estavam ali chorando a sua morte, então não tinha, não tinha como negar, realmente ele estava morto, não tinha como aquilo ser um truque, não tinha como aquilo ser uma mentira bem engendrada, Lázaro realmente estava morto, e quando ele escuta a voz do Senhor dizendo, Lázaro vem para fora, aquele corpo que foi gerado no ventre da sua mãe durante nove meses demorou nove meses para ser gerado no ventre da sua mãe da mãe, a mãe de Lázaro, é lógico e agora aquele corpo estava em decomposição já estava se decompondo, já estava cheirando mal, segundo se eu, se eu não me engano, a própria Marta diz isso, já cheira mal aleluia como que pode? E Jesus diz, Lázaro vem para fora. E a natureza, de alguma forma, deu-se o seu jeito. E aquele corpo que estava em decomposição, ele se regenerou rapidamente e colocou aquele corpo de pé. Ou seja, foi a criatura escutando o Criador e se fez recompôs e se colocou de pé, é um grande milagre, é quase igual, não, é uma comparação com o vale de ossos secos de Daniel, de Ezequiel, que quando Deus fala com ele, filho do homem, pode esses ossos secos tornar a vida e ele diz, Senhor, tu sabes, e ele diz, profetiza, filho a Bíblia diz que os ossos, aquele osso procura né encontrar com aquele, com aquele osso que era do mesmo corpo e os ossos começam a se juntar, talvez estava um osso que era ligado com aquele corpo estava, sei lá, alguns quilô, um quilômetro de distância ou cem metros de distância ou dez metros de distância, aqueles ossos começou a se Reagrupar, remontar o esqueleto, e a Bíblia diz que se fez carne, os tendões e a pele, e, aquele, e aquilo que estava sequíssimo. A Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Ou seja, estava pior do que Lázaro. Porque Lázaro estava em, em, em decomposição. Mas aqueles ossos já tinham se. A, a carne já tinha se decomposto. Os ossos estavam sequíssimos. O que é um osso sequíssimo? Aquele osso que você pega nele que ele quebra, ele se esfarela nas suas mãos. E ali, aquele homem de Deus vê aquele grande milagre acontecer diante dos teus olhos. Aqueles ossos sequíssimos se juntaram. Se compôs carne sobre aqueles ossos. Aleluia. E aquele, aquela multidão se colocou de pé, um exército na sua frente a mesma coisa aconteceu com Lázaro quando ele escuta Jesus dizer Lázaro vem para fora aquele corpo em decomposição, a criatura escuta o Criador e a natureza dá-se o seu jeito e aquele corpo se põe de pé, é na casa deste homem que Jesus estava, que era irmão de Lázaro, era irmão de Maria e também de Marta. E Jesus entra na casa desse, desses irmãos, e a Bíblia diz que tinha ali duas, as duas irmãs estavam ali, Marta e Maria. E Marta recebe Jesus, ao qual Jesus chega, entra, talvez se senta, é lógico, e Marta corre logo para estar na cozinha preparando alguma coisa para o mestre comer para preparar alguma coisa para aquelas pessoas que estavam com ele comer, talvez os discípulos também estavam ali, os apóstolos e ela vai para fazer alguma coisa para eles comer aleluia mas quando ela parte para a cozinha ou para o lugar aonde ela ia fazer aquele aquela refeição a Bíblia diz que ela nota que Maria ao invés de ir ia, ia junto com ela para ajudar ela com os afazeres, com o alimento que ela ia fazer, com todos os afazeres que ela tinha, a Bíblia diz que ela fica indignada porque Maria, ao invés de segui-la, para ajudá-la, Maria se põe aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. É dessa forma que está escrito. Lucas capítulo 10 Versículo 39 diz assim, tinha, tinha esta uma irmã chamada Maria, ou seja, Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Glória a Deus! Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te dá que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha, diz a ela que me ajude. Perceba que, perceba que as duas prioridades. Marta estava preocupada com seus afazeres, Marta estava preocupada com as suas coisas que ela tinha que fazer, com seus afazeres, com seus serviços domésticos. E com certeza, Maria também ajudava ela a fazer isso, porque ela chega até o mestre e fala com o mestre, mestre, o senhor não se importa com o que Mar Maria está fazendo? Ela está me deixando eu servir sozinha. Então, isso nos leva a entender que Maria ajudava Marta. Mas quando ela vê Jesus, ela troca de prioridade. Ela troca de, vamos dizer assim, agora a vontade dela é estar aos pés do mestre e ouvir a sua palavra. E isso incomodou a Marta. E o Jesus dá uma resposta, uma resposta linda. Ele diz assim, Marta, Marta, você está ansiosa, você está perturbada com muitas coisas. Aleluia. Entretanto, são, poucas são necessárias. Ou até mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Jesus estava dizendo, Maria escolheu estar aqui aos meus pés e ouvir a minha palavra. E essa boa parte que ela escolheu, aleluia, não será tirada dela. Eu não vou repreendê-la por ela estar fazendo isso. Aleluia. E eu quero que nós atentamos com algumas palavras que Jesus usa aqui. Ele diz para Marta, Marta, Marta. Você está ansiosa. E Jesus ensina em Mateus capítulo, capítulo 6, se eu não me engano, a respeito da solicitude da vida para não andarmos ansiosos com as coisas deste mundo. Jesus já tinha ensinado isso, não andeis ansiosos com as coisas deste mundo. E ele ainda diz mais, você está perturbada com muitas coisas. Aleluia. Em outras traduções, aqui está escrito que, é, em outras traduções traduzem essa palavra como distraída. Marta, você está distraída com muitas coisas. Aleluia. E isso reflete o que nós estamos vivendo hoje. É interessante como que a palavra de Deus, muitos não aceitam porque... Ah, foi uma, uma coisa que foi escrita há milhares de anos é uma coisa que não se aplica mais aos nossos dias, mas quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que tudo se aplica aos nossos dias. Nada escapa, tudo se aplica aos nossos dias. Perceba a palavra que Jesus usa, as duas palavras que Jesus usa. Marta, você está ansiosa. E basta você fazer uma pequena pesquisa que você vai perceber que a ansiedade é o mal desse século. Pessoas hoje é, estão ansiosas com muitas coisas. As pessoas hoje... O que é ansiedade? Ansiedade é a pessoa sofrer com aquilo que ainda nem aconteceu ainda. Ansiedade é, é a pessoa vi, é viver o futuro, viver aquilo que ainda que ainda vai acontecer, mas ela está ansiosa porque escutou a respeito de alguma coisa, escutou a respeito de alguma notícia, de alguma coisa que vai acontecer, ou pode acontecer, ou está ou tem alguma probabilidade de acontecer, aquela pessoa fica ansiosa por aquilo. E a gente percebe que o mal desse século que nós vivemos é a ansiedade. Pessoas estão ansiosas com muitas coisas. Aleluia. E a outra palavra que Jesus diz ali é que ela está perturbada com muitas coisas. E como eu disse, em outras traduções está escrito assim, Jesus diz assim, Marta, você está distraída com muitas coisas. E uma coisa que a gente percebe hoje, que o, mais, o que mais afasta as pessoas de Deus é a distração, é a distração. Nós estamos vivendo num tempo de tecnologia onde que tudo nos distrai. Tudo nos tira a atenção do foco verdadeiro que nós precisamos. Perceba o que, que Jesus disse para Marta. Marta, você está ansiosa com muitas coisas, tribulada com muitas coisas. Em outras traduções diz, é preocupada com muitas coisas, é, é, é distraída com muitas coisas. E eu te digo, Marta, que não é necessário tantas coisas. Ou melhor, uma só é necessária. E essa boa parte, Maria escolheu, e, você, e essa boa parte não será tirada dela. Mas vamos por parte que Jesus está dizendo, distraído. Um dos maiores perigos que nós temos hoje, no presente século que nós estamos vivendo, é a distração. Nossas prioridades estão de... de é, é, a, a gente hoje não tem mais prioridade. Nós temos várias prioridades. É impossível, é impossível a gente ter várias prioridades, mas infelizmente a gente tenta priorizar tudo. Tenta fazer tudo ao mesmo tempo. A tecnologia veio para nos... É, ajudar a ter mais facilidades mas parece que as pessoas conseguem usar uma coisa que era para facilitar para poder nos trazer mais distrações e mais trabalho interessante que Paulo vai dizer que nós viveríamos dias trabalhosos dias que parece que o tempo está passando depressa dias que parece que o, um, um dia já não tem 24 horas mais porque não temos tempo somos distraídos com muitas coisas, a mídia nos distrai com muitas coisas, a internet nos distrai com muitas coisas, as pessoas desgarradas das, das palavras de Deus que nos traz às vezes notícias ou vem nos trazer alguma coisa para nos falar, nos distrair com as coisas desnecessárias e nós perdemos tempo. E nós usamos isso como desculpa dizer que nós não temos tempo de orar, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de meditar na Palavra, não temos tempo para fazer aquilo que Deus deixou para a igreja como responsabilidade. E qual que é a responsabilidade da igreja? É ser embaixadores do reino de Deus na terra, ser representantes do reino de Deus na terra, Jesus disse, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra, ou seja, aonde quer que nós estivéssemos, nós seríamos as suas testemunhas, é a obrigação da igreja é a obrigação de todo aquele que diz que crê na salvação que diz que é escolhido que é filho de Deus é a nossa obrigação de sermos testemunhas do amor de Deus sermos testemunhas da salvação que Jesus trouxe que, Jesus, que Deus trouxe através de Jesus para nós Jesus não falou isso claramente ali, mas com certeza quando ele diz que boa parte não seria tirada de Maria e qual era essa boa parte? que ela estava aos pés do mestre ouvindo o que? a sua palavra era boa parte que Maria estava que Maria escolheu estar aos pés do mestre escutando as suas palavras e Jesus termina o sermão da montanha dizendo que aquele que não ouve as suas palavras e nem as pratica ele considera este homem como um homem imprudente que faz a sua casa sobre areia e qualquer vento e tempestade enxorrada chuva que qualquer coisa que vir vem e derruba fácil aquela casa e interessante que Jesus usa a frase assim e grande é a queda porque ouve e não guarda e Não subsiste sem os princípios de Deus. A nossa vida neste mundo não pode ter paz sem os princípios de Deus. Os nossos planos neste mundo estão sim intrinsecamente ligados aos princípios que Deus deixou na sua palavra, e quando nós nos desvirtuamos desses princípios, a probabilidade de dar errado é muito grande. E nós hoje estamos distraídos, como Marta, estamos distraídos, atribulados, ansiosos com muitas coisas deste mundo. E esquecemos a melhor parte. Aleluia. Jesus disse, não precisa de tudo isso, Marta. E ele ainda, ainda reformula rapidamente o seu comentário. Ele diz assim, é, Ele diz assim, Entretanto, Marta, poucas coisas são necessárias. Você está perturbada, distraída, ansiosa com muitas coisas. Mas, entretanto, poucas são necessárias. Aí depois ele reformula o seu comentário e diz assim, ó, ou melhor, ou mesmo uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que Maria estava certa de deixar a sua irmã fazer os afazeres domésticos sozinha Jesus estava é, falando que Maria estava correta em deixar sua irmã fazer as coisas sozinha Jesus estava, estava dizendo que Maria estava correta em querer não trabalhar não Jesus estava dizendo para Marta que ela teria que ter prioridade. E a prioridade na nossa vida é em Deus. Jesus disse que aquele que ama seus irmãos, a sua mãe, seu pai, seus filhos, qualquer outra coisa deste mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando alguém perguntou a Jesus Senhor qual é o dos melhores dos o maior dos mandamentos Jesus disse amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas com toda a tua força com todo o teu entendimento amar o senhor teu Deus sobre todas as coisas sobre tudo que foi criado sobre todas as pessoas, animais, objetos inanimados sobre todas as coisas aí ele completa dizendo um, e o segundo maior mandamento semelhante a este é amar o próximo como a ti mesmo mas o maior que Jesus disse é amar a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração de todo o teu entendimento de todas as tuas forças alguém pode dizer assim mas quer dizer então que eu tenho que abandonar a minha família, eu tenho que abandonar as minhas coisas eu tenho que deixar tudo para amar somente a Deus quando a pessoa pensa dessa forma, ele está pensando de uma forma egoísta, primeiramente e segundo, sem nenhum entendimento bíblico, porque Deus não é desta forma ele não está dizendo para a gente abandonar todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, o nosso trabalho, as nossas coisas, deixar tudo e isso, ficar somente o admirando, o adorando, não é, só isso, não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer que você deve amá-lo mais do que todas as coisas. E quando você ama a Deus... Mais do que as outras, todas as coisas, as outras coisas também são amadas. É difícil de explicar isso, mas eu acho que o Espírito Santo consegue nos descodificar isso para a gente entender no nosso coração. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, as demais coisas também recebem amor. Porque o amor começa do Pai, das luzes até nós, aleluia. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Quando a gente ama Deus, quando a gente segue os princípios de Deus, aleluia. E o princípio de Deus é amar e, e, e os princípios de Deus é a gente amar o próximo, cuidar da nossa da nossa família, ser uma pessoa de exemplo para a sociedade, ser, ter bons testemunhos. Então quer dizer, quando Jesus está dizendo que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo para você ser um religioso é, extremista a ponto de ignorar todo mundo e todas as coisas e ficar ali daquela forma fanática, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a melhor parte, a melhor coisa, a nossa prioridade... nada se do céu não vier, então as coisas materiais deste mundo estão intrinsecamente ligadas com as coisas espirituais, então quando você procura as coisas espirituais cumpre-se aquilo que Jesus diz em Mateus, procurar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas procurar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas, aquilo que você almeja as coisas deste mundo as suas necessidades tudo isso Deus suprirá então quando Jesus disse para Marta, Marta, Marta você está ansiosa preocupada, perturbada distraída com tantas coisas você tem que ter prioridade Marta e as suas prioridades estão totalmente ao contrário Marta a sua prioridade tem que ser Deus e eu quero bater novamente no ponto da palavra distraída que não é usada nessa tradução, mas em outras traduções usa, a tradução, usa essa tradução dizendo que ela estava distraída com muitas coisas é para nós nos atentarmos às distrações que nós temos nos dias de hoje que nos estão nos afastando de Deus a internet whatsapps da vida, quando, quando as pessoas perdem horas realmente horas interessante que a pessoa hipocritamente tem coragem de dizer que não tem tempo para ler a bíblia não tem tempo para é, cuidar da sua espiritualidade da sua comunhão com Deus mas fica horas rolando o instagram horas rolando ali o feed de, de notícias ali do, do ali do Facebook ou qualquer outra rede social do WhatsApp e só vendo abobrinha, coisa que não leva a lugar nenhum, coisa que não vai edificar, que não vai trazer ensinamento que vai só fazer você perder tempo, só vai fazer você ficar distraído e uma das maiores armas que o diabo nos usa para nos tirar do nosso foco é a distração as redes sociais hoje uma grande distração os canais abertos de TV hoje com suas mentiras com as suas distrações, com as suas notícias distorcidas somente para poder guiar a massa para o caminho errado e distrair do foco do que realmente está acontecendo quantos estão hoje distraídos Buscando tantas coisas, distraídos, perturbados, ansiosos. É por isso que as pessoas ficam hoje ansiosas e depressivas. Aleluia. Ah, o poder tecnológico que nós estamos tendo hoje, e cada dia tendo mais, era para ser o contrário, mas na verdade está cada vez deixando o povo mais ansioso perturbado depressivo distraído e deixando suas prioridades nas coisas banais, nas coisas sem valor e deixando a melhor parte que é estar com nosso Salvador que está o adorando, meditando a sua palavra, que ele mesmo diz que não só de pão viverá o homem mas de toda palavra procede da boca de Deus foi ele que disse é por isso que Maria quando viu Jesus entrando, ela não perdeu tempo ela não pensou duas vezes ela correu para os pés, os pés do mestre como está escrito no versículo 39 Marta tinha uma, Maria, tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando seus pés do Senhor ouvia a sua palavra Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o comparo como um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha, sobre um lugar firme, bem alicerçado. E pode vir a chuva, a tempestade, a enxurrada, a torrente que for. Ela não cairá porque está sobre a rocha, está alicerçada, está firme. E essa rocha é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é a palavra, Jesus é o pão, Jesus é a salvação, Jesus é a nossa prioridade, porque Ele é o nosso Salvador. Por isso que eu coloquei a capa desse vídeo, não sei se você percebeu, coloquei ali uma, uma placa de um, um desenho de uma placa de trânsito, onde aquele, aquele desenho ali quer dizer, dê a preferência dê a prioridade é uma placa de preferência, de prioridade é o que nós temos que fazer hoje da prioridade as coisas de Deus da prioridade ao reino dos céus da prioridade a sermos embaixadores de Cristo neste mundo sermos testemunhas, sermos sal da terra até a volta do Mestre Você quer estar como Marta ou como Maria? Escreva nos comentários como você quer estar, como Marta distraída ou como Maria que sempre escolhe a melhor parte. Interessante que até na, na, na até na na parte onde Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que Marta vem correndo e chama a atenção do mestre. Se eu estivesse aqui, meu irmão tivesse teria morrido, que não sei o que chamar a atenção de Jesus, Jesus disse assim Marta, Marta eu já te disse, se creres verás a glória de Deus porque eu sou a ressurreição e a vida aí eles conversam ali e tal e Maria volta para o lugar dela e quando Marta, aliás Marta volta para o lugar dela e quando Maria fica sabendo que Jesus está lá e estava chamando ela ele vem, ela vem correndo e ao invés de questionar Jesus, por que ele não chegou a tempo para salvar o seu irmão ela faz o contrário a Bíblia diz que ela se prostra aos seus pés ela sempre foi ao contrário de Marta, Marta estava sempre atribulada, preocupada e Marta sempre e Maria sempre pensava em prostrar os pés do mestre e o adorar, interessante que em Lucas capítulo 11, na ressurreição de Lázaro as duas têm a mesma fala porém atitudes diferentes é uma coisa que eu sempre digo o problema não é o falar o problema é como falar Marta questiona Jesus por que que o Senhor não veio a tempo Porque se senhor estivesse aqui meu irmão não estaria morto e tal. aquela conversa toda de volta para o seu lugar e Maria vem e fala a mesma frase mas prostrada a seus pés Senhor se o Senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas diferente, com outra atitude prostrada aos pés do Mestre ela sempre escolhia a melhor parte, a prioridade dela era adorar ao Senhor Amém? que essa possa ser a nossa prioridade porque essa é a matemática de Deus nós fazemos a matemática ao contrário nós procuramos as coisas deste mundo para depois procurar as coisas do Reino mas Jesus diz que é ao contrário a matemática, quando você procura as primeiras coisas do reino de Deus e a sua justiça às demais coisas, você nem precisa pedir, ela será acrescentada, amém? Graças a Deus, se você crê assim, diga amém, em nome de Jesus, vamos orar, vamos obedecer a Deus Alguma pergunta para fazer a respeito do texto, ou a respeito da meditação nessa noite? Eu peço a você que escreva aí nos comentários. Se você tem alguma pergunta para fazer, se não tiver, não tem problema, nós vamos orar. Se você não fizer a pergunta agora aqui ao vivo, pode fazer depois de gravado que eu vou responder a todo mundo. Eu preferia responder aqui ao vivo, mas gravado depois eu respondo também a todo o comentário. Mas deixa aí o seu comentário, interaja com a gente em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, de misericórdia. Graças te damos por esta palavra, Senhor. Por esse ensinamento que o Senhor nos deixou através desses esses versículos onde nós vimos a diferença entre uma pessoa tribulada e uma pessoa que está em paz sempre adorando o Teu Santo Nome Senhor que essa paz possa estar no nosso coração, onde quer que um neste momento, ó oh Deus, que esteja tribulado, que esteja ansioso angustiado que esteja depressivo com as coisas deste mundo, distraído com as coisas deste mundo que o teu Espírito Santo, Deus possa cuidar desta mente desse Espírito desta alma e trazer paz, conforto paz de Espírito, paz no teu Espírito Santo como o apóstolo Paulo diz, correndo os céus não é comida nem bebida mas é paz, é justiça e alegria no teu Espírito Santo então traga essa paz, essa alegria essa justiça o teu Espírito Santo, Senhor, sobre as vidas daqueles que estão atribulados, distraídos, perturbados, ansiosos, depressivos, angustiados, joga por terra, Pai, todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Traga paz, a saúde, a sabedoria, no nome santo de fazer a obra evangelista em nome de Jesus clica no botão do like como que você faz a obra evangelista? é clicando no botão do like e compartilhando o link da live você vai estar fazendo uma grande obra evangelista porque você vai estar trazendo mais pessoas para estar com a gente aqui orando e meditando na palavra ou seja, escolhendo a melhor parte que é a palavra de Deus que é a comunhão com o nosso Salvador Fazer essa obra do evangelista, clica no like, deixando também um comentário, não só compartilhando o link da live, mas também deixando um comentário, deixando aí um testemunho, uma pergunta a respeito do texto. Mas é, interaja com a gente aí, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. faça em algo evangelista, e no mais, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e o grande amor de Deus, seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre Jesus de Nazaré, e aquele que crê, diga Amém, em nome de Jesus, Amém? Graças a Deus. Espero você amanhã, às 23h56 da nossa madrugada do reino, onde nós vamos estar aqui mais uma vez, nessa comunhão com o Senhor, orando e lendo a Tua Palavra, escolhendo a melhor parte. Espero você amanhã mais uma vez, amanhã não, é né? Mais tarde, já passamos na meia-noite, às 23h56, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, que Deus abençoe.